Meu nome é Márcia Regina Costa Fonseca. Procurei a Escola Ênfase para aprimorar os meus conhecimentos e assim a, é, na troca de experiências. Eu tenho 38 anos, sou uh, acadêmica de pedagogia, finalizando meu TCC agora, e a Escola Ênfase me trouxe aí, é, oportunidades de melhorar e aprimorar o meu conhecimento. Tenho experiência na área de Saúde, como técnico de enfermagem, que também agrega na pedagogia como um todo, principalmente para trabalhar com crianças de educação infantil. E a instituição, ela possui uma grade de docentes muito bem preparados e aprimorados para atender acadêmicos, professores aí da saúde, da educação, aonde ela busca através da prática, principalmente, que a maioria dos professores aqui é, trabalham já na, na rede, né, estadual ou municipal ou privada e eles buscam aí é, nos trazer é, mais embasamento, junto, juntamente com a teoria. Então, é, todos os docentes são muito bem preparados. A equipe é, né, multidisciplinar da, da escola, a ênfase, eu tive a oportunidade de conhecer através dos cursos a Michele, a Renata e a Érica, que são os docentes ali da instituição e eles são aí um, encarregados de nos passar, aprimorar os nossos conhecimentos e colocar as situações corriqueiras do dia a dia, como que a gente pode lidar com isso, inclusive as leis que estão Constantemente em mudança. Através da ênfase, é, para o meu conhecimento e acredito para muitos que estavam comigo, é, foi um leque. E está sendo, porque agora eu vou dar continuidade e vou fazer mais cursos ainda com eles. Os conteúdos do curso da ênfase fazem parte do nosso dia a dia como professor e como futuro professor. São situações que a gente tem que estar aptos a lidar então o curso nos traz esse leque de você poder trocar experiências com os colegas que ali também compartilharam suas experiências cada um numa instituição é, diferenciada e através da ênfase eu acho que é suma importância a gente trocar experiências é um curso que agrega é, toda a parte do desenvolvimento da criança e elas colocam de uma forma lúdica, que é fundamental a gente não esquecer das prioridades da educação infantil. Esses cursos na formação profissional são necessários para que nós, como os professores, futuros professores, pedagogos, possamos passar para os pais e assim para a comunidade aonde nós estamos, a instituição onde nós estamos, né, vinculadas. Caros colegas, eu indico a ênfase educacional. Esse curso que eu fiz foi um curso uh, Avaliação de Desenvolvimento na Educação Infantil. Eu indico e acredito que para mim e como para os outros que estavam comigo, uh, foi de suma importância. Tá? Agregou muito a troca de experiências e o contato com a instituição que agora a gente vai fazer uma reciclagem dos nossos conhecimentos.